Olá pessoal, seja bem vindo ao canal Dark Gamer, sou o Dark, estou trazendo mais um vídeo de Warframe, pessoal, só para deixar avisado, quem quiser ajudar o canal Dark Gamer, o primeiro link da descrição, entre lá e faça a sua doação. O vídeo de hoje pessoal, eu vou, tentar, eu vou deixar avisado para vocês, para não se esquecerem e terem todos já em mente, um, o que está para acontecer aqui no Warframe, é uma pequena novidade. Eu não sei se é verdade ou mentira. Também já quero deixar informado que, para estarem a par do que está para sair do jogo, ok? Então, pessoal, primeiramente, caso tenha gostado do vídeo, deixa o like. Não se esqueça de inscrever o canal se for novo, ok? Então, o vídeo de hoje tem como aviso: é o WFM Necros Prime, que este que está atrás do meu operador. Ele está para sair do jogo dia 19 deste mês. Eu não tenho certeza se ele será dia 19. Está a circular por ali e acho também que é tinha dito que será dia 19. Em princípio. No, então, vai sair o Necros Prime, mas a Galatine Prime a Tigres Prime. Então, vemos aqui no arsenal Aqui, este é o Warframe Necros, esta é a arma Tigus Prime, esta é a Galatine Prime arma pesada, uma considerada a melhor arma do jogo arma branca, calma lá, é considerada a melhor arma branca do jogo. Aqui é a Tigre Suprema a é considera uma das armas, uma das shotgun das melhores do jogo, por que que? matar inimigos com um one shot ou praticamente, é, é imparável, essa é a melhor arma do jogo. Ah, então pessoal, eu vou deixar passar na tela, ah, na tela e também na descrição vai estar ah, as relíquias onde vocês podem aproveitar ainda o pouco tempo que tem para poder farmar ah, as, partes de, as partes dessas relíquias dessas armas para poder vender futuramente, é claro que tem algumas partes que custam, vão custar muito mais platinas do que as outras, vale a pena vocês investirem nessas partes, se quiserem ter platinas e se querem lucrar com essas platinas, então façam isso, farmem, uh, farmem as partes desses warframes, dessas armas e desses warframes que custem muito mais platinas que as outras, é claro pessoal, esse warframe é um dos melhores warframes que eu posso -vos dizer mesmo, é um warframe, What? o que aconteceu com a minha capa, calma só um pouco, Ok, a saída me passou para frente do iframe, <risos> isso é impossível. Ok, então, pessoal, como eu estava a dizer, o Necrospa por acaso é um bom a Ele é um frame necro, necroma, necromatrista, acho que não sei. Bom, como posso dizer? Ele é um frame que invoca mortos. A habilidade especial dele é invocar inimigos que ele mata, ele invoca. Ok pessoal, é um bom aframe para fazer farm de. Uh, farm de várias coisas, componentes, praticamente tudo. Ele é bom para farmar. Quando vocês matam os inimigos, se tiverem a habilidade 2 dele. Não, a habilidade 3, disponível, ligada, sempre ligada, quando matar o inimigo vão dropar os componentes, vão dar o dobro do, do farm que vocês tiveram a farmar, ou das coisas que estiverem a farmar nesse caso, ok? Não se esqueça, farm o necro, e também pessoal, uma novidade que eu não sei se é verdade, a DE ainda não disponibilizou essa informação para ninguém, está se lá claro por aí que já existe um Limbo Prime, a ah, verdade, não sei se é um fake, se é fake ou é verdade. Eu vou, ah, deve estar aparecendo agora na tela duas imagens, duas imagens literalmente diferentes. Uma vem com uma arma branca e uma arma secundária. A outra vem, é, tá no, não se vê muito bem, mas pronto. É o seguinte, essa, essa, nessas imagens que vê se dois limbos prime, Pelo nome, isso é verdade. Pelo nome aparece que é dois limbos prime. Mais uma coisa que eu não sei, qual dessa imagem para vocês pessoal, na vossa opinião, qual dessa imagem é fake? Deixa na descrição a primeira imagem ou a segunda imagem, a do lado esquerdo ou do lado direito, qual delas é fake? Ok? Agora, uh, uh, chances de realmente AD de, uh, dizer que o, o Limbo já saiu, não saiu. Pronto, pessoal, antes de ter uma certeza daqui de só uma teoria minha, para saber se o Limbo será mesmo o próximo Aframe Prime a chegar. Há duas formas de saber se o limbo será o próximo Prime a chegar. Como a ADE, disponibilizando informações, realmente informações para todos nós sabemos em uma dev stream ou num post real, né, num post no site do Aframe, é uma das formas que nós podemos saber se realmente verão um Limbo Prime e quais serão as armas que vieram com ele. Ok? Essa é uma das hipóteses para nós sabermos se realmente vier um, um Limbo Prime. A segunda hipótese, para nós sabermos se realmente vem um Limbo Prime, é ver pela. Lo, lo, uh, pelo, como dizendo assim? Uh, uh, pela forma que. Uh, pela cronoma. Ai! Pelo data, pela, data, sim, isso, pela data de lançamento que foi feito que foi lançado o Limbo normal. Por exemplo, o último filme Prime que foi lançado foi a Mirage. Certo? Não, foi a Zafir. então, se a gente vir pela pela loja, pela data de lançamento do WFM normal, então uma hipótese seria o Limbo Prime, a segunda seria o Limbo Prime, então, aí tá, essa é uma das opções que a gente tem para saber qual seria o próximo Prime, se a D tiver a seguir o, o cronograma de lançamento de cada WFM normal, aí tá, então podíamos dizer que o Limbo, supor nesse caso Supor, que seria o Limbo Prime, então, aí, não temos acertido. a certeza, a D ainda não disponibilizou alguma informação, ok? Então, uh, caso tenha gostado do vídeo... pessoal, peço desculpa, Esse é isso aí tudo mesmo, realmente, é só que quero vos avisar sobre isso. Caso tenha gostado, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal Dark Gamer se for novo, se inscreva realmente. E pessoal, ajudem o canal da Game, Eu ainda estou sem headset, ok? Ajudem o canal a conseguir um headset novo. Então, até o próximo vídeo, pessoal, deixa o like, tchau!